Pode gravar, Vamos detonar essa porra! Vamos, meu irmão, bora detonar! Vem detonar essa porra! Vamos detonar essa porra! <risos> estoura aqui, Franzinei, estoura aí já. Mas deixa ah, eu me meter um... Eu... Vou... Ah, é, não dá. Não dá. Vai lá, Termite. Peraí, peraí que eu vou jogar o carrinho lá. Termite? Ô, vou, eu, vou, vou, que... vou, vou, vou, vou, vou. Vou de Termite, vou de Termite aí. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. não escola ainda. Ó, eu vou marcar os caras, tá tudo ali no canto, ó. Tem mute? Vai lá, vai, coloca lá direto. Não, nesse não, no, do lado, pô. Do, do, do lado, do lado, do lado ali, ó. Ali ó. Tem Isso. mute, mano. Tem mute. Aí, eu... Beleza. Aí tem mute, porra, no que... outro eu acho que não tem. Aí, foi. É aí que vocês queriam, né? Ih, caralho, abriu meu erro, cara errado. Oh, tá bem aí, tá bem aí. Se fudeu! O cara deitou ali. Morre, ah, mano, puta que pariu. Pô, deitei dois ali, velho. Morre, madafaca! Peraí, que eu vou jogar o carrinho ali, peraí, peraí. Eu tirei, tirei, tirei, matei, matei, matei. Aliados eliminaram as forças inimigas. Tá fácil, Boa. Alguém vai pra câmera aí. Ah, mano, que mentira. Escadinha, escadinha. Ah, meu é lá, lá teu lado. Vem pra cá, Gênero. Vai pro outro lado, vai pro outro lado, peraí, peraí. Aí. Fica parado aí, hein. Olha, ó. Que... Aqui na sala. Corre, filha é. da puta! Matei um ali. Ó, oh, aqui na sala, hein. Que sala? Onde? Ficou de janela. Valeu, aí, aí, porra. Pra gente ele, é de bom, ele. É fraca, essa Chupa essa! É Caralho, isso buguei. Ó, se vocês for entrar, entra pela outra, não entra pela principal. Principal tem que ser. Ó, o sapão tá aberto aí. Ó, o sapão fecha lá, eu não sei. Vê aí, galera, se tá aberto o sapão, por favor. Tô metendo os bandits aqui. Tá aberto. tá aberto, tá aberto. Fecha. Boa. Porta bloqueada! Entra, entra, Agora entra. Entrar, entra, aqui, entra. Velho. Então entra. Ah, esse aqui eu não vou deixar ah, aqui, né? Ah, caralho! Já eu, é eu, tenho, meu. eu tenho o dom, cara, dos cara quebrar onde eu tô, mano. Game Vamos já, vai se fuder, mano. Eu oh, falei, mano. marcando Caralho, meu, não consigo colocar essa porra. Aí. Nossa, boa! Tá destruindo. Tá destruindo os caras. Peguei o Slade. Boa. Estou escoltando os dois aqui. ó. Vai vir por baixo. Ah, os dois aí embaixo? Um vai vir por aqui. Você passar aqui no Um deve ser Termite, né? Provavelmente. É uma é, Twix. Uma Twix Bom, e um Bis. É, uma Twix. Se eles virem por aqui, eles estão fugindo, velho. Eu estou aqui. Eu estou vindo o passo, eu estou vindo o passo. Oh, vamos jogar um truque aí, mandou Vamos jogar. <risos> opa! Fudeu, fudeu. Opa! Opa! Opa! Onde mataram? Onde mataram? Aí! Ah, bateu o termite e correu. Morre, motherfucker. Nossa! Olha! voou, cara. Se deu um tiro para frente, ela bateu no bagulho e veio para trás. Meu Deus, os caras são maus, cara. Boa time. Boa. Acho que boa, é mirado, puta merda, é ranqueado. Ele, é ali, Teve? Olha é. ah, lá, que tudo três. Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!